Fala aqui tá menos vendo, Thiago. Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova que foi passada para gente. Thaís, que casa, hein? Que casa. E pessoal, vocês estão aqui que dá muito valor nesse casal Furacão que tá trazendo lenda para vocês toda semana. Toda semana, lenda nova. E pessoal, essa casa aqui, acho que deu para ver ali por fora deu, mais ou menos, né, Thaís? deu sim. Aqui, ó. Foi nos passado a chave e pediram pra gente vir investigar essa casa, né, Thaís? Isso aí. Pediram pra gente vir fazer uma investigação, porque dizem que essa casa aqui é muito assombrada. Ninguém quer morar nela, né, Thaís? Uhum. E dizem que aqui o pessoal vê uma criança dentro dessa casa, um fantasma de uma criança. O que, que será, Thaís, que então, você acha que aconteceu aqui? foi falado pra gente, pessoal, que é uma criança, atormenta esse local. A gente não ficou sabendo muita coisa daqui, né, Tiago? Vamos conversar com mais vizinhos daqui, Sim. mas a gente vai primeiro conhecer essa casa aí. Isso aí, a gente vai fazer o reconhecimento da casa, vamos ver como que é essa casa, sentir o clima dela por dentro, pra gente estar voltando aqui de madrugada, às 3 horas da manhã, e fazer a investigação. Chamar, ver se a gente consegue captar essa criança aí pela câmera, né, Thaís? Isso. Se tem alguma manifestação, tentar descobrir a história do local. Porque passaram a chave pra gente e pedir, né, Tiago? Pelo amor de Deus, vai lá e tenta descobrir o que, que tem nessa casa, né, Isso Thaís? Isso aí. Então a gente vai ver hoje como que é essa casa. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal também, principal, que é o Thiago Furacão. O link tá aí na descrição, que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã pra fazer a investigação sobrenatural e pra você não perder. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais exploração. Thaís, pelo jeito aqui era uma, uma garagem, né? Eu acho que aqui era uma garagem, mas dá pra ver que foi construído depois, né? Ó, porque aqui é cimento e aqui Sim. é... As é, madeiras estão mas... tá até meio destruídas, né? Tá. Tem um pneu aí, ó. É? Tem. Pneu que tem. Tentando dar uma olhada assim, ver se a gente não vê alguma marca, alguma coisa. Uhum. Analise muito bem, tá Thaís? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Tiago, só te deram uma chave daqui? Só, Passaram essa chave aqui. Pelo jeito a fechadura foi trocada, tá vendo? Tem um papel de então. novo talvez a fechadura antiga não funcionava eles trocaram para trancar aí aqui era bem bonitinho né, Thiago. Ó, tinha um quintalzinho, é um quintalzinho aqui ó, ó vamos abrir Pessoal, lembrando, se você tem alguma casa aí em algum sítio que é, é assombrada e você não sabe, quiser passar para mim, Thaís, investigar, né Thaís? Que for daqui da nossa região, que for né? da nossa região aqui do Paraná, manda no meu Instagram, muita gente tá passando locais pra gente investigar, porque é assombrado, pra gente tentar descobrir a história, né Thaís? Isso aí. Meu Instagram tá aí na descrição também. Licença? Dá licença. Nossa, nossa hein? tem móveis, cara. Ui, Ó, tem uma chave aqui. Cadê? É, ah, é, talvez possa tá ser, é outra ver. porta. Olha a outra porta, como tá fechada. Pois, ó. Um negócio assim. O quê? Lápis, deixa eu ver. Acho que é um negócio aqui de criança, hein, cara. O quê? Hum, um hum. brinquedinho. Obrigado por me ajudar a crescer. Mãe. Foi isso? Não sei. Foi na hora que você pegou esse negócio aí? Acho que devia ser uma lembrancinha do dia das mães, sabe? Oi? É uma criança? Será que foi que eu pego aquilo ali? Não sei. Aquela lembrancinha é sua? Cara, eu me arrepio. Você que entregou pra sua mãe? Meu Deus do céu. Eu posso entrar no quarto? É quarto aí? Deve ser, não é? Posso? Me dê licença. Meu Deus. Não tem janela aberta. Tá abafado aqui dentro, é isso? Pode como. ser, a porta voltou. Mas quem que abriu? Que estranho, cara. Oi? Oh, não, a janela não tá aberta, tem onde entrar vento. Entendi. Esses buracos aqui não iam entrar vento. Olha, tá abafado demais. Ó, tem uns brinquedos aqui, ó. Brinquedo? Não é de moto, né? Então. Cara do céu, caguei. Tá Até tá aí, você viu? Foi, foi falar daquele ne... O que? O que é? Olha ah, Thiago. Escova de, de dente? dente. Uh -uh. Como é que é essa? Parece que é. Ué, eu tô te cheio de três aranhas aqui, Tens. Essa casa aqui, pelo jeito, faz um tempo que tava assim, hein? Então, Thiago, abre essa porta aí, ó. Pega tá essa. Aprendi que não sei quase nada. Que sempre. Precisarei aprender Você quer ler, ler? Aprender que não sei quase nada Que sempre precisarei aprender Que sempre precisarei aprender Que a vida é muito curta E que não dá tempo a perder Percebi que às vezes é difícil sorrir Que a vida faz jogo duro Mas eu não vou desistir Entendi que quando sou Sofro, eu aprendo, que a dor me ensina a viver e que a vida é linda. Descobri uma coisa bem legal, que Deus, eu... Que Deus e eu temos algo em comum. Ambos gostamos da mesma pessoa, você. Cara, que mensagem sinistra, que hein? estranho, Essa é uma coisa, Falando, é. falando de dor, coisa, cara. Estranho, né? Se, mãe, não tem nada? Mas, né? Pelo jeito não. Cara, que sinistro, hein? Muito. Que sinistro. Olhando isso aqui parece... Parece ser de menina. Tô né? suando aqui dentro, cara. Tá aqui abafado. tá muito abafado, cara. Olha a porta aqui, galera. Olha aqui. Tá parado. Foi nós pegando, mexendo aqui lá, cara. Então... Vamos olhar pra lá. Ela vai ter que voltar essa semana aqui pra investigar esse local de noite. Aqui. Não fecha. Encosta a porta, Thiago. Fica com. Medo. E aqui é o quê? Um quarto? Aqui. Nossa! O que, que é isso? Parece é um filtro do vento? É, filtro de, ve filtro de ve vento que eles falam? Eu não sei. Eu Acho que era. Ai, que susto, velho. Olha. Um espelho. Quarto pequeno é esse, né, cara? Aqui. O que sinistro. Um vidro enrolado. Tá caindo essas paredes. Esse quarto aqui é mais pequeno, né? Aparentemente, olhando assim, Thiago, aquele quarto que não é só parece ser de pais. E esse daqui esse, de filho, né? Sim. Filho, filha, não sei. Sim. Mas, Cara, essa casa aqui é sinistra, velho. O que será que aconteceu aqui com a criança de aumentar, gente? Você viu o piso inteiro da casa? Não é sualho, geralmente umas casas antigas assim é o então, que, que, que você falou? Qual foi a pergunta? O que será que aconteceu aqui? é ah. um banheirinho simples, não tem nem piso nas paredes. Deveria ser uma família humilde, né? Nossa, tem um monte de aranha aqui. Deixa hum. fechado. É, e aí, aqui talvez, Thiago, foi construído depois. Certeza, certeza né, que foi construído depois da casa de Madeira. Ah, sabonete. Hum. Uh -uh, a caixinha lá em cima. É. Cara, eu tô me sentindo com falta de ar dessa casa, abafado. Também abafado. Galera, vocês não tem noção, aqui tá muito abafado, cara. Olha aqui. Trancado. Aqui era a cozinha. Grande também, né, amor? Ó, grande. Uma cozinha bem grande. Deixa eu ver aqui. Meu irmão, que devia ser a pia, ó. Sim. Cara, ah, que caso. E essa porta aqui tá trancada, Será que tem tanque, alguma coisa aqui, amor? Ah, mas o miolo tá estourado. Mas é. ela tá estourado. Ah, tá, tá bom. Nossa, tem mais um cômodo ali, cara. Olha lá. O então. que, que é aí? que susto! Porta aqui, ó. Foi a porta? Oi. Que susto. Quase de abelha. Você é que de Aqui. dentro? Filma ali. tem uns calçados aqui, Thiago. Então, cara. Olha isso. Só até como medo de entrar aqui, velho. Nossa, tem uns negócios aqui, cara. Lata de tinta. Ó, um fone de ouvido. Vamos entrar aqui. Tô estando Não sei se adianta. Eu tô me tostando. Eu... Fecha, Fecha esse. Aí. Olha aqui, era tranca, Thiago. Ah, vamos voltar aqui de essa semana? Vamos. Pessoal, que casa sinistra. Eu achei impressionante na hora que eu peguei aquele negócio, aquela porta. Começou, né? Começou. Como se fosse um sinal. Você viu com a janela fechada, é, abafado lá dentro? Não, abafado. Não tem ventilação dentro dessa casa, não teria como alguma coisa abrir até né, isso. Não. Foi impressionante, tá? Foi impressionante. A gente vai estar voltando aqui nessa casa para fazer a investigação. É, provavelmente a gente vai vir essa semana, Thaís. Vamos tentar descobrir a história dessa casa Sim. certa. Vamos ver se a gente consegue falar com algum vizinho que estiver aqui por perto. Uhum. Tentar saber mais sobre, se alguém sabe alguma coisa sobre essa casa. Isso. Beleza? Uhum. Galera, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E, e se vocês quiserem que a gente volte de madrugada aqui, comenta bastante nesse vídeo, comenta pessoal. Comenta bastante. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui.